Não sei agora por quem está falando, do Mas nós estamos aqui com mais um vídeo de Spooky House of Jumpscare. Estamos no andar 400. Para quem não sabe, vamos continuar jogando esse jogo super humilhantemente humilhante. Né? Eu espero até que o andar 500 não apareça nada, né? Porque, porque a vida tem que ser boa com gente de vez em quando. Quem concorda, touch. Nossa, achei que foi um trovão aqui. Aí quem concorda touch, quem não concorda não touch. E vá lá comprar um iTouch. Oh, uma portinha ali. É. Nossa, grande época do iTouch. Hoje em dia ninguém usa mais essa bosta. Tipo, não é que é bosta. Só que sei lá, é que antigamente na época dos smartphones que começou a surgir. Por exemplo, um dos motivos que eu queria ter na, na época lá, é na direita na esquerda. Um dos motivos que eu queria ter um iPhone Na época um, Que na época era iPhone, ou era Black Bear, ou era iPhone Não existia outro concorrente, hoje tem o Android E eu prefiro muito mais o Android Mas Na época Eu mais queria um iPhone pra, jo pra jogar o Quase Eu queria mais pra jogar os joguinhos Na época, sabe, jogar lá os joguinhos de Ah meu Deus, eu não sei que bicho que é Oi, bobo bonitinho. Oh, Olá, você, perdeu, você está pequeno? perdido, pequenininho? Estou sim. Esse lugar pode ajudar aqueles que estão prontos. Eu não sei o que é turn maior é tipo sofrimento, sei lá. Esse lugar pode Um caso da mesma moeda. Conhecendo suas projeções, suas projeções, isso pode ajudar a arquivar. Assim? Essa sala parece mais cidade. Olha, amigo. A máscara que você. Ele fala que a máscara que eu uso tem um propósito. Mas eu tenho que tomar cuidado para não perder dentro dela. Put your mask. Siga o grupo. Isso aqui é tipo para seleções de moral? Ah, tá. Acho que essa parte de pôr a máscara é para você fingir ser uma pessoa que não é. Sei lá, um bagulho assim. Vamos. Tá interessante essa sala. Ah mano, não o que é isso. Balança, a balança é a chave para manter a mente. sua mente. É equilíbrio. Tá, eu não tô vendo equilíbrio não, eu tô ficando tonto na verdade nessa sala. Vambora, velho. Nossa senhora! Vambora! Wow! Sangue! Aí, amigo. Sabendo das pessoas, conhecer as. Peraí. Sabendo da sua sombra pode grande ajudar, pode também uma grande ajuda, mas. Mas fique preparado para ver o que não gosta. Tipo, quando você sabe dos seus medos, isso é, um, é uma puta de uma ajuda. Só que tem que tomar cuidado. Agora eu tô tentando enfrentar os meus medos. O que isso? Eu não posso ficar perto das paredes? Eu não entendi esse. Foda-se que eu não entendi, eu vou indo. Só vou. Vamos indo, gente. Alguém explica aí nos comentários como é que era pra passar desse... Desse subject, eu não sei. Eu só tô indo. Vai, vamos. Ele toca uma musiquinha que não é tão assustadora. É bem musiquinha de teste mesmo, pra você se libertar do... Tô com medo do que vai ter atrás de mim. Ou se tem alguma coisa atrás de mim. Mas enquanto essa musiquinha macabra não acabar... Tá, enquanto o cenário também não acabar. Agora sim, agora tá de boa. Eu escapei com vida daquela sala. Se tiver alguém para me explicar como era pra passar daquela sala, por favor, eu agradeço, tá? E muito... Ah, olha! Que legal. Vamos lá, gente! Sereia do mar. Ai meu, Deus. Ai meu Deus Não era pra você aparecer nessa sala Você quebrou totalmente a minha teoria Que eu tinha falado E ah. subimos aqui de novo Tava lá mal brincando Eu tô ouvindo barulho Ah não, você de novo não Não de tentar me matar não, bicho. Sai daí. Vamos, sai vi. Ai. Vamos. Vamos. Vamo. Também me expliquem como é que funciona esse bicho. Não me assustou. Me expliquem, por favor, como funciona aquele lá. Da tela vermelha. E como funciona esse? Por favor. Agradeço muito. Vamos andando. Aqui não tem como aparecer o bichinho. Senão aí eu não ando. Vamos andando. Pra sala 450. Agora falta só mais 50, gente. Vamos lá. Se o, o ocorrido for correto... Serão 10 partes dessa série, eu faço 100 salas por por episódio, né? Ah, gente, um aviso, aviso, aviso importante. Dia 22, eu vou ir pro sítio, eu vou lá pro meu sítio, e vou ficar 10 freaking dias lá. E o que acontece quando eu fico 10 freaking dias lá? Me explica, vocês sabem. Não tem como postar vídeo, porque lá não tem internet, não tem nada, não tem como levar meu computador. Então, eu vou tentar gravar o máximo de vídeo agora, e vou deixar tudo programado. Então, em vez de ter, tipo, vai, um vídeo por dia, por exemplo, quando eu gravo quatro vídeos, eu posto seguidos, um, dois, três, quatro. Só que eu não vou poder fazer isso. Então como é que eu vou fazer? Eu vou programar os vídeos para ir, irem sendo postados de três em três dias. Tipo, a cada três dias posta um. Beleza, gente? Espero que vocês compreendam, né? Porque... Não tem como não. Então, vocês já estão avisados. Eu não confio nisso. Deus, meu vídeo tem. Fica com 30 minutos por causa dessas salas. A cada 15 salas, 16 são essas. Sou eu. Acho que, esse, acho que o criador do jogo falou: Puta, ele odeia essa sala. Pegou meu IP e fez um ataque sala gigante. Não tem ataque DDOS, então. É, é o ataque sala gigante. Aí eu fico aqui. Essa bosta sofrendo, igual um louco. Andando. Olha lá, ó. Ele vai pra aquele Ai, já sabia. Ai, meu. Deus, eu já tô decorando esse jogo na palma da minha mão. Só falta. Eu quero ganhar meu machado. Me disseram que eu vou ganhar. Ah, aqui vamos estudar. Era o specimen. Esse eu já fiz. Esse aqui eu já fiz também. Fiquei com medo dele. Esse aqui eu também já fiz, eu tô no set. Especialmente quando muda de forma e atributo Dependendo do Mais comum a forma na parede Com símbolos Ah, é Qual vai ser o próximo? Já vou ficar sabendo Gente, que boca é essa? Uma figura que aparece na é, Depois da Tam... E esse daqui já é o quarto vídeo gravado de uma vez só, gente. Essa sala aqui, que agora tem um espelhinho, é nova. Eles colocaram ela. Nossa senhora, que é um, é um combo... Triple susto. Que que eu falei? Eu <risos> Gosto dessa sala, gente. Põe que já tá acabando. Vamos. 20 salas. 19. Uh. Ai, meu carinha podia ter mais estamina, né? Sei lá. Eu espero que não apareça mais aquele puppeter lá muito louco. Porque, né? Não é bom. E ainda mais que eu fiz tudo. Ai. Ainda mais que eu fiz tudo errado. Vocês falaram que, eu, que eu, eu achei. Puta, não posso olhar pra ele, fui correndo. Aí vocês vão lá e me falam que eu tinha que ficar olhando pra ele. Senão não dava certo. que isso? Por quê? Oi. Bem, você está Bom, aqui, vivo, aqui, vivo e ainda aqui. A próxima, A próxima porta está, está consertada para você. Salvar. que está quebrado? Vamos ver só o que dar um spoiler. Ai, que bonito. Ainda bem que eu não vou mais jogar. Bom, gente, espero que tenham gostado. Deem like favorito, inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. Se vocês têm algum jogo em mente pra eu jogar, coloca aí que eu deixo na minha lista. Tem, eu tenho uma lista, tá? Relaxa. Então, se você já pediu o jogo, e eu falei, vou colocar na lista, paciência. Só espera um pouquinho, um ticozinho. Que eu tenho muito jogo pra jogar. Mas, então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deem like favorito, repetindo. Se Inscreva no canal, compartilhem o vídeo com os amigos aí pra eles darem uma olhada no meu canal, no Johnny. E até o próximo vídeo. Então, pessoal, falou.